Sunriser HD100, é pra você que tá procurando aqueles fones pequenininhos e precisa de qualidade. Esse aqui tá na linha de entrada da Sunriser e hoje eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. Então, bora lá! A primeira coisa que eu gosto nesse fone é que ele é dobrável, então ele vai caber na sua bolsa, na sua mala, sem problema nenhum. Ele tem uma resposta de frequência que vai de 18 Hz até 18 kHz. Ele é bem levinho, pesando apenas 113 gramas e tem um plug de 3.5 milímetros, né, e um cabo de 1,4 metros. Ele tem um design bem minimalista e é extremamente confortável. Ele tem essa espuma aí que depois de um minuto você nem percebe que você está usando um fone.